E aí, beleza? Ezequiel Relogioiro é com mais uma dica. Ah, não, hoje não é dica não? não, não. Não? Não. hoje é agradecimento, cara. 20 mil inscritos. Acho que foi sábado agora que atingiu 20 mil inscritos. A gente tá numa correria aqui não teve condição de gravar ainda, a gente tá mudando a oficina. Mas eu tô gravando aqui, parei um minutinho para agradecer a você que compartilha, você que curte os vídeos, você que comenta, você que se inscreveu, você que não é inscrito, mas acompanha. Você que é nosso cliente da oficina, obrigado pela confiança, obrigado por compartilhar, obrigado por nos ajudar a chegar até aqui nesses 20 mil inscritos. Muita novidade vindo por aí. Como já disse, nós estamos trabalhando numa nova oficina, um novo ambiente. Daqui uns dias vocês vão ver tudo aí direitinho. Valeu, obrigado! Não, mais pra cima. Não, pega tudo, qualquer coisa, a gente, se a gente achar melhor, a gente. Obrigado. Ó a cama do Sabe que eu quero já deixar no esquema já? Vou chegar. Quando tiver tudo que... no esquema, só que no lugar, a luz já tá preparado tudo no jeito. Não é uma oficina, tá errado? Bota <risos> aí. Mas é isso aí.